Em nosso primeiro ano da loja Sônia Zanielli gostaríamos de agradecer. Que este seja apenas o início de uma longa caminhada e que, juntos, façamos esta loja crescer ainda mais. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Cliente, você é o nosso maior amigo. Agradecemos pela sua presença, confiança e lealdade, por fazer parte dos nossos êxitos.